Vocês são. O Conrado já falou do negócio do Bolsonaro e tal. Vocês serem assumidamente bolsonaristas dentro da classe artística é um suicídio profissional, não? Sim. E vocês vão fazer isso mesmo assim? Com certeza. Porque eu gosto do meu país. Pelo Sabe aí. que vocês não vão trabalhar em novela nenhuma. Ah, tá, tá bom pra lugar, mim, não. Não, não, não. Depende. Na Globo, mas a classe não, da né? artística. Emissora, não, tudo bem, mas a classe artística Depende em geral, os caras têm. Lado. Gente, mas eu acho assim. É, mas mas tá... eu tenho um lado, Pê. Eu tenho um lado meu lado eu é de direito. Eu acho direita. que cada um tem que ter um. Eu vou dizer assim, uma coisa para você. Eu acho que tem que ser respeitado, tem que ser uma coisa democrática. E não só é de direita. Porque eu sou cristão. Não. É porque eu tô vendo, eu não sou cego, cara. Eu tô vendo que, o, o, as coisas acontecerem. Durante muito tempo eu comecei a me colocar numa posição de inferior. Aí eu fui ver que não tinha nada disso de inferior. Porque você começa a se colocar na posição, pô, o cara tá com carro zero, tá com Land Rover, tá comprando carro não sei aonde, tá fazendo não sei o quê, fez peça de teatro agora, tudo bancado pelo governo, que coisa linda! E eu não sabia? Eu, eu de otário ali dentro, entendeu? <risos> a gente Durante foi de anos. Palhaço, né? agora... Com um projetinho, tentando fazer o meu projetinho de sem conto, nego, né, tirando 5 milhões pra fazer peça solo, porra! Aí, aí eu entendi o que estava acontecendo com o Brasil. Agora eu tô entendendo. Os caras deram um cano em tudo e a nossa classe arrebentou. A classe do artista romântico, por exemplo, que aconteceu com a música popular você, brasileira. Então você concorda com a tese de que os artistas estão batendo pra caralho no governo por causa de dinheiro. Mas é evidente que sim. É, é isso e, é e, bem e, claro. E, e não são os artistas todos. Não Se você só. pegar a linha de cantores, a maioria é, é tudo é. de direita. É, quando, eu, eu sempre falo isso. Quando você, você a entendeu? MPB... É de esquerda é, mas pra é. caralho. Você é. sabe o que aconteceu? É. Vem de uma é. história ali. O pagode Pedro. não é o sertanejo, não, não é. é exatamente. Vem Futebol de uma história é. muito grande é. ali. Se você pegar Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa, se você começar a pegar Chico Buarque de Holanda, não sei o quê, esse pessoal eu admiro muito, muito, mas é, de, é muito, como artista. Talvez não consiga hoje dividir o artista da pessoa. É porque eles se Entendeu? sujeitaram a partir pro... O palanque. o palanque não é só votar eles vão no palco é, é. recebem é. dinheiro recebiam dinheiro por ter sido exilado o país dava um dinheiro ali para eles como recompensa disso durante anos e anos e anos recebendo entendeu então sabia do que vivia vocês perderam muitos amigos por assumir ah eu não estou nem aí eu não, eu não perdi amigo per é. é. eu, eu perdi cor, amigo é. eu perdi pessoas que defendem o direito deles pessoas que pensam neles não pensam no Brasil a esquerda nunca pensou no Brasil, a esquerda pensa neles. O pobre é que se foda na mão da, da, da, da esquerda, nunca pensar em pobre. Em vez de Bolsa Família, o que o presidente da República deu o quê? Três vezes mais na pandemia, quase que mil dólares para cada pessoa, se você for fazer conta. Querem derrubar um cara só porque o cara não é, não é, não é ladrão. Vivemos dentro de um país que, pô, se você para para ver o STF é uma vergonha.